Meu Deus do céu. Vocês já viram algum governo, algum presidente, declarar guerra ao seu próprio Banco Central? Claro que ele precisa urgente criar um bode expiatório, algum órgão bolsonarista para culpar a inflação e os problemas que virão do nosso país, que estão né, o nosso país indo de ladeira abaixo. Mas antes de falarmos da própria esquerda, inclusive usando o Dilma de boi de piranha. Eu tenho aqui uma notícia breve né, do, de, do desgoverno Dilma impõe sigilo às imagens de manifestantes no Planalto. Vocês acreditam numa coisa dessa? O que, que ele tanto teme? Diz aqui, inicialmente conteúdo editado foi divulgado na TV Globo. A íntegra não foi disponibilizada. Mas por que será? Se a própria população poderia lá dizer quem são esses pilantras. Será porque poderíamos descobrir algum envolvimento deles com movimentos em terra, coisas do tipo. Então a própria esquerda tentando desaparecer. Essa história de sigilo era uma das maiores hipocrisias do Dilma. Ah, vou acabar com o sigilo do Bolsonaro, acabar com o sigilo do Bolsonaro. É assim que ele pode, ele coloca tudo em sigilo. A lista dos convidados da posse, agora né, imagens dos manifestantes do Planalto. Queremos ir, queremos denunciar quem estava lá dentro. Queremos pesquisar quem são essas pessoas, mas não teremos essa oportunidade pelo jeito, tá? Aqui, antes de continuarmos, essa frase daqui, eu ri muito, certo? O cara que escreveu isso aqui, ó, Leonardo Dias é um gênio. Ele diz o seguinte... Para quem trocou Bolsonaro por Lula, certo? E Paulo Guedes por Haddad, trocar a Uber pelos Correios faz todo sentido. E realmente faz, né? Tem as pessoas que não gostam muito de livre iniciativa, de livre concorrência, de capitalismo. Não, vamos chamar um Uber pelos Correios. Imagina a desgraça que ia ser essa porcaria, certo? Aí vamos ao que interessa, a nossa economia. Primeiro faz o L, o dólar sobe hoje mais 5 centavos e não mostra mais sinal de que irá frear. Parece que ele bateu ali nos 4,98 só para a turma da esquerda vir e falar mim, mim, mim, faz o L, a economia indo bem, faz o L. E aí logo em seguida o Dilma abriu a boca e temos aqui o resultado catastrófico. Mas não é só isso não, tá? e Bovespa continua em queda livre hoje caiu mais 0,75 muito cara muito em um dia, em cinco dias tem caído quase uma média de um por cento ao dia é muita desgraça cara o tempo todo mano. não é possível não o Dilma não cala a boca gente não cala a boca e para continuar para deixar garantido que amanhã vai voltar a cair a bolsa vem a Gleice Hoffmann, e chama Banco Central de última trincheira do bolsonarismo. É, né, eles acabaram com tudo que tinha do bolsonarismo, acabaram com os influenciadores, acabaram com os jornalistas, as pessoas morrem de medo de ir nas ruas protestarem, então só sobrou quem? O Banco Central. Aqueles lá que são autônomos, tem autonomia no Banco Central, aí é o bolsonarismo, certo? Tá maluca, cara. A presidenta do PT, Gleice Hoffman, saiu em defesa do presidente Dilma por discursos que o petista questiona a política monetária do Banco Central. Em seu perfil no Twitter, Gleice endossou críticas à atuação da autoridade monetária e disse que o BC acha como a última trincheira do bolsonarismo no poder. What? Você enlouqueceu, mulher? É só o um banco, cara, mas a gente entende, a gente entende impressionante como querem censurar Lula de falar sobre juros e Banco Central ele nunca teve como prioridade mexer com o Banco Central mas não pode se calar diante de um juro criminoso acho que é juros né Escreveu errado que não encontra justificativa na realidade econômica brasileira essa parece a última trincheira do bolsonarismo no poder disse a petista então, nas últimas semanas, o governo falou um monte de porcaria e continua louca, fora de si. E aí, claro, isso não colou nem entre a própria esquerda. Lembra da Thaís Oyama? Ela mesmo, cara, que atacou o Bolsonaro sem parar. Vamos ver o que ela tem para dizer. Três hipóteses do Dilma resolver falar com uma Dilma 2. Né? O Dilma 3, que é a terceira vez que ele tá na presidência, falar com uma Dilma 2. E aqui ela vai teorizar e nenhuma dessas teorias fala bem para o PT na campanha eleitoral de 2022 investidores e agentes financeiros se perguntavam qual iria assumir o governo o Dilma 1 ou o Dilma 2 ou o Dilma com cara do governo de sua escolhida Dilma Rousseff nos últimos dias com os ataques ao Banco Central sua autonomia e seu presidente além de promessas de construir navios e usar o BNDES para subsidiar investimentos privados Lula não deixa dúvidas que ao menos no presente momento escolheu envergar o figurino da sua antecessora tá então tá falando aqui Dilma, tá Dilma, Dilmou tá bom esquece Olha diz aqui Há três, a pelo menos três hipóteses para explicar o que empurra o presidente nessa direção a primeira delas é a da convicção Petistas afirmam que o combate à fome e à desigualdade social foi durante a campanha, o alicerce em torno do qual se reuniram os grupos que apoiaram a candidatura Lula. O presidente está apenas dando seguimento ao que foi prometido. Uhum, uhum. A segunda hipótese é a da estratégia, diz ela. O tirocínio político dos três vezes presidente o estaria aconselhando a precaver-se contra uma impaciência do seu eleitorado diante de uma possível demora na recuperação econômica. Para isso, o petista estaria sacando da mais velha arma do populismo, a tentativa de convencer o eleitorado de que as dificuldades que ele experimenta se devem a uma traição das elites. No momento, incorporadas pelo Banco Central e pelos ricos revoltados com a perda da eleição, que, segundo Dilma, foram ser responsáveis pelos ataques de 8 de janeiro. Então, a estratégia é a mesma, né? Culpa dos ricos, eles não querem que eu abaixe a inflação, então vamos controlar essa inflação, imprimindo mais dinheiro, gerando mais inflação, mas eles não estão nem aí para controlar. Nem a esquerda consegue entender qual é a lógica por trás disso. Estão tentando criar hipóteses. Será? Será? E ela continua. Uma terceira hipótese, mais benevolente e corrente em segmentos do mercado, defende que as declarações do presidente podem ser reflexo de um certo humor de palanque que continuaria a afetá-lo. Esse estado de espírito que varia entre o eufórico e o fantasioso. Ela chamando o cara de fantasioso, mano. Estaria sendo alimentado pelos eflúvios da vitória e pelo relativo isolamento presidencial nesses primeiros meses de governo. A reabertura do Congresso e o obrigatório aumento no número de interlocutores do Palácio, acredita esse segmento, ajudaria ajudariam um Dilma a se reposicionar em breve para um experimento desculpa, para um experiente representante desse mercado, com passagem pelo governo federal. Deve contribuir para esse reposicionamento a inevitável constatação de Dilma de que suas declarações resultam na piora dos índices econômicos. A continuar como está a retórica presidencial, pode terminar em breve, por exemplo, um bom humor do investidor estrangeiro, hoje estimulado pela reabertura da China e a expectativa de aumento da demanda por produtos brasileiros. Não há como o investidor local estar pessimista e o estrangeiro otimista, em algum momento, os ânimos terão de convergir, afirma o especialista. Então nem a Thaís Oyama consegue entender ao um certo o que, que o Dilma está fazendo, cara. Ele meteu o louco, tá? Agora ele quer fazer o quê? Quer simplesmente transformar o Brasil numa republiqueta sem banco central, onde a inflação vai ser completamente controlada pela boa vontade do nosso glorioso Dilma III, isso não funciona e não funcionará só que iremos ver que o Dilma não vai retroceder ele vai atropelar o Senado se precisar o STF já tá com ele há muito tempo e vai fazer o que bem entender porque não importa se o Brasil for ladeira embaixo o que importa é a narrativa o que importa é culpar o Jair Messias Bolsonaro certo por último deixe aí nos comentários a sua opinião Lembrando que a cada rifa comprada aqui no canal, você participa né, do sorteio de um celular e também faz um esquerdista fazer o L. Tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.